Bom, de novo aqui na rua Milante Marques Leão. Olha o que jogaram na calçada dessa vez. Um pouco de saco de ráfia. E uns blocos aqui de madeira. né? Bloqueando aqui a calçada. Ou seja, imagina, por exemplo, que você seja um cego ou um cadeirante. Como é que vai passar por aqui, né? Não tem jeito, tem que passar aqui apertado. isso aí, nunca sabe nada, essa vergonha aqui, a população não respeita os deficientes.